Tropa, tenham fé, o Dilmo irá cair, porque o mal não se sustenta. Nós vamos ver a mídia podre, Globo, Estadão, todos atacando o Dilmo. Como é possível isso estar acontecendo? Bom, por um acaso, eu trago uma pequena passagem de um livro antigo aqui para vocês, que diz o seguinte, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O mal ele é perverso, a esquerda ela é perversa, é o poder absoluto na constituição que me fortalece tudo posso, como Alexandre de Moraes. O superministro que pode calar outros seres humanos, impedir que eles expressem aquilo que eles pensam. É o poder da fama também, como Lula, com seu populismo ah, é pelos pobres, é pelas mulheres, é pelas criancinhas girafinhas na Amazônia. Grande mentiroso que ilude a população. É pelo dinheiro, da cobiça, da corrupção, de escândalo, seja da Petrobras ou agora da Americanas com dinheiro do BNDES que a mídia esconde, que a mídia se uh, esquiva em falar sobre. Então podem ter certeza, a esquerda não é unida num bem comum. Não é como a direita, que é composta por patriotas, que independente se são taxados das piores pessoas do mundo ou as melhores, são seres humanos, que têm um bem em comum, a própria nação, a própria pátria, e querem todos o melhor para ela. Não é diferente para cada um de nós, certo? Agora, como é que funciona nessa esquerda, gente? Olha o que está acontecendo. Gerson Camarote aqui não é um jornalista qualquer, não. É da rede Gobels News de Informação. E ele mesmo aqui, tá em vídeo que circula nas redes sociais, critica a postura e as falas desastrosas do presidente Dilma e o clima de tensão que as mesmas provocam no cenário político atual. Certo? Aí... Vamos ao Estadão, que passou quatro anos atacando Bolsonaro sem parar, todo santo dia, misericórdia, certo? E aí vamos lá, primeira notícia das, das duas do Estadão. A primeira diz assim, quatro ministros votaram pela autonomia do Banco Central, chamada de bobagem por Dilma. E aí, por um acaso, esses daqui que já estão envolvidos, liberdade deles... Em escândalo, certo? Esse daqui da esquerda é o cara que trouxe uma, uma estrada para a própria fazenda. A outra é a milicianja lá, certo? Oh, meu Deus do céu. Mas não para por aí, não. O Estadão fez aqui tá? uma opinião... Uma matéria inteira só para atacar o Dilma, certo? Estamos vendo isso. Por que será que eles não estavam tão preocupados em 2022? Certo? É porque eles têm um plano. Não é, é trazer Bolsonaro de volta. Não. Para eles é ótimo que o Bolsonaro seja preso. O que eles querem é o centrão que tanto lhes agrada. Aquela coisa morna de poder para as mídias e nada para a população. Eles querem o um chuchu na presidência. Eu sei disso, você sabe disso. Todo mundo já sabe disso. Então não é à toa que eles esperaram para 2023 para resolverem falar a verdade, não é mesmo? Tá? Aí diz assim, presidente pode muito, mas não tudo. Assim como seu antecessor, Dilma considera que ter vencido as eleições lhe dá poderes extraordinários e as instituições que existem para limitá-los limitá são, por isso, tratadas como inimigos, diz o Estadão. Como assim, cara? Ah, como seu antecessor. Vejam, tá claro que eles querem que dê chuchu, não é mesmo? A matéria continua... Por tática política ou capricho, o presidente Dilma se transformou o Banco Central, em particular o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, no inimigo público número um do crescimento econômico e, consequentemente, do povo brasileiro. Dilma passou a liderar uma cruzada contra o Banco Central após o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidir na semana passada manter a taxa básica de juros em 3,75% ao ano, o que desagradou ao Palácio do Planalto. A retórica belicosa de Dilma contra o Banco Central, uma instituição independente do Poder Executivo por força da Constituição, Convém lembrar, assemelha-se muito ao discurso que era adotado por seu antecessor no cargo, diz ele, a matéria aqui, né, o Bolsonaro, para contestar decisões derivadas da autonomia funcional de instituições que estão fora da esfera de influência direta da presidência da República. Como esquecer, por exemplo, dos ataques a Bolsonaro à autonomia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em alguns dos momentos mais dramáticos. Isso daqui é a fake news completa, mas eles precisam, né, dar uma... Um toque falar do Bolsonaro, mas eu quero lembrar para vocês que o Bolsonaro sempre seguiu as quatro linhas da Constituição. Não obrigou absolutamente ninguém a nada, mas o Estadão precisa para não parecer bolsonarista, entende? Para não falar, não, a gente não é bolsonarista, a gente tá criticando o Lula, mas a gente também criticou o Bolsonaro, tá? Tá bom, Estadão, tá bom, tá, o Bolsonaro interviu na Anvisa, aham, uhum, uhum. Continuando, Dilma e muitos de seus apoiadores podem até ficar sentidos com a comparação. Mas a realidade é implacável. O petista e Bolsonaro, em que, pe em que pesem as muitas diferenças que há entre um e outro, convergem numa incompreensão da legitimidade que lhes foi conferida pela supremacia da vontade popular para governar o país. Nos ataques de Dilma ao Banco Central, subjaz essa irresignação com o fato de que o presidente da república pode muito, mas não pode tudo. Ah, eles continuam atacando o Bolsonaro para, novamente, parecerem bonitinhos. Tá? Ora, ninguém em sã consciência haveria de achar que o presidente Dilma teria mesmo de pedir licença para governar o país. Uma coisa, no entanto, é ter o direito e mesmo o dever de implementar a agenda vencedora nas urnas. Outra, muitíssimo distinta, é tentar deslegitimar as instituições que, com ou sem voto popular, são tão democráticas quanto a presidência da república e que integram a arquitetura que sustenta a república. Nossa, mas que def... Eles estão... Nossa, estão muito preocupados agora com o Banco Central, certo? É muita preocupação desses tantão... Meu Deus! O arranjo institucional estabelecido pela Constituição de 1988... Tão atacado por Bolsonaro, não apenas durante seu trevoso mandato presidencial. Vocês veem, a cada, a cada parágrafo eles precisam recordar que eles estão atacando o Bolsonaro por leitor imbecil não achar que ele são bolsonaristas. Mas não se preocupe, nós somos imbecis, sabemos que vocês representam o maldito centrão, certo? Para vocês tem tanto faz quem esteja no poder, desde que vocês possam continuar criticando? Não. Ah, é, mas ao longo de toda a sua trajetória, o Bolsonaro né, de quase uh, de três vidas de. Vida parlamentar parece desagradar também o presidente Dilma, na lógica petista e bolsonarista, segundo eles. Quando a independência funcional de instituições como o Banco Central vai de encontro aos interesses do governante de turno, ela é ruim para o país e tem de ser revista. Quando se coaduna com os desígnios do chefe do poder executivo, é boa e deve ser preservada. Ora, não é assim que se opera em uma república democrática. A Constituição não se molda aos humores de nenhum governante. O curioso é que a loquacidade de Lula tem sido contemporaneizada por alguns de seus interlocutores mais próximos, assim como fizeram muitos auxiliares diretos de Bolsonaro por ocasiões de suas diatribes. O tempo todo, eu estou falando, a cada parágrafo precisa dar uma alfinetada para lembrar o eleitor do Dilma que eles não são bolsonaristas. Enquanto o presidente Dilma pressiona o Banco Central e fustiga publicamente Campos Neto, os ministros da Fazenda, Fernando Maldade, da Casa Civil Rui Costa e de Relações Internacionais, Alexandre Padilha, põem panos quentes e só falta dizerem que o Dilma fala não deve ser levado a sério. Padilha foi o mais enfático ao declarar, no dia 8 passado, que o desgoverno reafirma não haver qualquer discussão para alterar o status do banco central no que concerne a sua autonomia. O que pretende Dilma então? Passar os próximos 22 meses brigando publicamente com Campos Neto para forçar deixar o cargo? ou trabalhar pela construção e aprovação de medidas econômicas que levem à queda natural e sustentada da taxa de juros no país. Então é a matéria aqui não responde, mas eu vou explicar para vocês, Estadão. O Dilma não é nada burro, não. O que ele quer é justamente encontrar um boi de piranha para jogar para a população faminta. Mas parece que a mídia podre não está comprando esse discurso porque para ele também não é interessante o Dilma ficou muito feio a mídia ser comparada como lulista então isso aqui é uma tentativa do desesperada do Estadão falando, não sou bolsonarista, mas eu não sou lulista então vocês são o que? vocês são nada, vocês são críticos por críticos, é isso? não tem alma, não tem coração, é óbvio o Estadão só está preocupado com o lucro do próprio Estadão, certo? o oh, really? Ai ah, meu Deus aqui pelo menos nós Somos abertamente bolsonaristas e continuaremos sendo, por mais crime que isso venha a ser, tá? Me leve para cadeia para eu ser bolsonarista, não tem problema não. Certo? Por último, se você deseja apoiar o nosso canal, faça através da nossa sexta rifa e concorra a um prêmio de R$ 700 reais no Pix ou um celular Samsung A03 e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.